Bom dia pessoal! Vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Saiba que emagrecer é uma coisa muito fácil de se fazer. O emagrecimento é uma coisa muito simples de se fazer. O problema é que às vezes as pessoas transformam a coisa mais fácil do mundo na coisa mais difícil do mundo.